16º Meeting Internacional de Santo António, 19 de junho a partir das 18 horas no Estádio Universitário de Lisboa. Bilhetes à venda em www.bol.pt. Não perca!